Então vamos à prática, pessoal. Primeiro, criar um diretório. E acessar. Em seguida, vamos criar um arquivo de teste. Com o comando touch. E verificar se realmente foi criado. Então está aqui, foi criado. Tá, agora vamos listar as permissões do arquivo. Utilizando o comando ls espaço l Então as permissões são distribuídas em três sequências de rwx Uma para o usuário, outra para o grupo e outra para os demais usuários do sistema O proprietário é esse primeiro nome aqui ó. O grupo é esse segundo nome então, usuário J.Felipe, Felipe, grupo J. Felipe. Tá. Quando tem a letra, significa que tem a permissão. Quando não tem a letra, tem um tracinho que significa que não tem a permissão. As permissões, elas vão ser sempre listadas na primeira coluna. Repare que, junto com a permissão, o primeiro caractere vai representar o tipo do arquivo. Atenção, quando tem um tracinho é arquivo comum. Quando é um diretório, vai vir a letra D. Será exibida a letra D. Então pessoal, as permissões estão tá na primeira coluna. Porém, o primeiro caractere representa o tipo do arquivo e não é a permissão. A permissão começa aqui, ó, sempre nessa sequência. RWX. Vamos criar um diretório para vocês verem a diferença. Clicar então, tá aqui, pasta. Então aqui ó, diretório pasta, primeiro caractere, letra D, que é um diretório, arquivo comum, primeiro caractere é um tracinho. Tá, então, é, vamos alterar as permissões. Para alterar a permissão, vamos utilizar o comando chmod, seguido de um, um número que representa as permissões e o nome do arquivo então shmod hmod nesse caso aqui foram alteradas as permissões o modo novo será o modo 766 ou seja permissão do usuário 7 permissão do grupo 6 permissão dos demais usuários 6 então tá aqui ó 766 essa conversão de caractere para binário e decimal está explicado nos slides se vocês quiserem eu posso fazer uma gravar também uma sequência aqui explicando como alterar essas, como fazer essa conversão mas para quem quiser também pode utilizar quando for mais simples utilizar o CHMOD com a letra Diretamente a letra. Essa letra vai, vai ser assim. Olha. Por exemplo, H Mod-R. Vou tirar a leitura. Mais R, vou incluir a leitura. -r1. Um. Olha lá. Retirou a permissão de leitura. Olha. Do arquivo. Então ninguém pode ler. Lembrando que somente o usuário proprietário é quem pode alterar as permissões do arquivo além do usuário proprietário o root o usuário root ele é imune a esse esquema de permissões, então o usuário root ele pode ler esse arquivo e o usuário root pode modificar o arquivo também é isso aí. até a próxima pessoal